É verdade, é um sonho de criança, de 8 anos, uh, realizei, fiquei muito feliz, uh, foi pena não estar super feliz, que era o meu objetivo entrar nos dois primeiros, tenho domingo para tentar. Sim, uh, infelizmente uh, em Portugal uh, é difícil viver de atletismo e estar na preparação olímpica é, é uma garantia enorme, dá-nos outra estabilidade na vida, tanto emocional como física, podemos preparar o atletismo de uma outra maneira, Falhei hoje por dois lugares, mas muita gente pode, pode me ter chamado louco por ter me apostado nos 10. Estou super feliz e pá, foi pena, mas domingo estou preparado para ajudar a Seleção Nacional e vamos fazer um grande resultado. É paixão pelo atletismo. Uh, muita gente não sabe, mas eu desde que me, desde que me lembro -se de ser criança. Uh, aos 8 anos adorava atletismo, aos 17 anos saí da minha aldeia, fui parar a Lisboa. Andei quatro dias a arrumar carros. Passado 5 dias estava uh, a trabalhar num restaurante a lavar pratos, a lavar copos, a lavar garfos. Uh, trabalhei arduamente num restaurante durante 8 anos. Treinava de manhã, treinava à tarde. Tive a sorte, na altura, tive um clube que foi maratona do Clube Portugal, decidiu apostar em mim. A própria Federação deu-me 3 anos no, no Central de Rendimento. Os resultados começaram a aparecer, infelizmente as lesões também começaram a aparecer, mas levantei-me, caí, caí, levantei-me, fui atropelado, mas consegui vencer isso tudo. E nos últimos três anos, uh, volto a dizer, tive cinco, cinco mar mulheres maravilhosas na minha vida. Uh, tive a Dulce Félix, quem tem sido uma pessoa fantástica. Tive a Ana Oliveira, que, que me levou para o Benfica, fez-me voltar a acreditar que era útil. No último ano, deu uma abraçadeira de capitão para o Benfica que, para mim, é, foi muito importante, valorizou-me. Uh, Samira Araújo uh, tem conseguido, ao longo destes três anos, uh, dar a volta a muita coisa. Por vezes não sou, não sou fácil de aturar, uh, mas devolveu-me a alegria também de, de, de fazer atletismo. E a minha filha de 4 anos, que, de certeza absoluta, que hoje teve me a, a dar as 25 voltas e de certeza absoluta que está muito orgulhosa hoje de ver o pai correr na televisão. É está a valer a pena? Infelizmente, nem toda a gente tem o sonho de fazer aquilo que gosta e eu neste momento estou a fazer aquilo que gosta. Nos últimos anos fiz aquilo que sempre quis fazer, ser atleta de alta competição e hoje... Dia 13 de, de agosto de 2017, cumpri -me o meu sonho de criança. Uh, entrei num estádio fantástico, tive uh, portugueses fantásticos a puxarem na, na, na bancada e eu fiz uma prova fantástica. Foi pena, foi por dois lugares, mas no domingo estou à luta. Temos uma grande equipa e acredito que uh, juntos vamos conseguir fazer um grande resultado. Para agradecer à Federação Portuguesa de Atletismo pela aposta que está a fazer no meio fundo e queria dizer que acreditem em nós, acreditem nos meios fundistas, porque há valores e temos a que apostar neles.